Fala pessoal, tudo bom? Márcio Guimarães, mais uma vez aqui. Eu sou corretor de imóveis, eu sou empreendedor, mas eu me especializei em ajudar as pessoas a comprar o imóvel, a conseguir ser aprovado no financiamento, a ter uma renda melhor para que possam conseguir Realizar aí seus sonhos. E no vídeo de hoje eu quero falar justamente sobre a nova modalidade de crédito imobiliário que o Banco Itaú lançou, que é taxa de juros fixa mais aí a correção da poupança. Será realmente importante? E aí a sua opção, será que deve ser para este, este financiamento? Então vamos falar justamente sobre isso nesse vídeo e vamos debater um pouquinho a respeito de o que mudou, o que, que é necessário para você ter esse financiamento e na conclusão final você vai ter realmente se é importante e se é viável você migrar para este financiamento se você realmente está é, financiando e comprando um imóvel agora. A sacada que o Banco Itaú teve para lançar essa modalidade eu tenho que tirar o chapéu porque justamente ela teve uma inovação de repassar para o consumidor o risco do país da inflação e ela tá beneficiando hoje já que a inflação está baixa né a quem não para quem não sabe a correção da poupança que está acrescentando aí compondo vamos supor essa nova modalidade de crédito que é 3.99 e mais é, o, a correção da poupança, a poupança corresponde a 70% da taxa Selic. E hoje, na data que nós estamos gravando esse vídeo, a taxa Selic ela está em 2%, ou seja, a mais baixa taxa que nós já vimos aí, historicamente 2%. Mas será que essa taxa realmente vai manter a 2% durante 10, 15, 20, 30 anos? Então é justamente é, sobre esta, essa análise que eu... Que eu estou, por isso estou gravando esse vídeo, fazer para fazer essa análise, para que você possa entender um pouquinho qual é a sacada do banco e se realmente é importante para você e como funciona aí as suas primeiras prestações se você estiver comprando um imóvel hoje, comparando as taxas tradicionais que os bancos estão oferecendo. Então vamos lá. Se o banco Itaú está oferecendo 70% da taxa Selic, que é 1,4% hoje, mais os 3,99%, sua taxa de juros hoje é de 5,39%. A mais baixa. Em comparar, comparado a todos os outros bancos que estão cobrando aí 7.1, 7.3, 6.9, 6.95, todos eles não conseguem acompanhar. Qual foi a sacada do Itaú? Já que a taxa Selic ela está baixa, eu vou manter aqui uma taxa de juros onde né, 3,99% é a taxa fixa, e vou repassar o risco país, o risco da inflação, que hoje está em 1,4%, que é 70% da Selic, que está 2,2%. Se a taxa Selic chegar a 4%, a 5%, a 6%, automaticamente 70% do valor da Selic, mais os 3,99%, a tua taxa vai aumentar normalmente, mensalmente, o teu financiamento. Tá bom, não é essa taxa que você vai cravar no contrato e vai ser ela para o resto do financiamento. Não é assim que funciona. Vai aumentar e não precisa o banco te avisar de nada. Você acredita que tem pessoas que fizeram financiamento em 2012, 13, 14, 15, 16 que está com a mesma taxa taxa de 10%, 11%, 12%, tá lá pagando até hoje. Não fez a portabilidade. Se o banco hoje fixasse essa taxa hoje como 5.39, ele perderia dinheiro porque ele sabe que a taxa Selic vai voltar a crescer novamente. Então ele repassa esse risco, ele traz hoje todas as pessoas que estão comprando imóvel para ele hoje, né porque é menor taxa, todo mundo vai querer essa taxa, conforme análise de crédito, vamos deixar isso bem, bem claro aqui, porque não é todo mundo que quer que vai conseguir, o banco vai fazer uma análise de crédito e... Com certeza, quando as taxas a taxa da Selic aumentar, vai haver um crescimento gradual do valor da sua prestação. Então, Guimarães, mas e se a taxa Selic ela for para 10%, 12%, como é que funciona? O que, que o Banco Itaú fez? Ele manteve, ele cravou ali um limite, tá? Os juros total do teu financiamento não vai poder ultrapassar 10,16% contando os 3.99 e mais os 70% da taxa Selic. Então, fazendo de cabeça aqui um cálculo, vai dar mais ou menos em torno de 8 e alguma coisa, a taxa Selic vai chegar a esse valor e limita ali para chegar aos 70% ali que vai dar 6 e pouquinho mais os 3.99 para limitar os 10.16 total da tua taxa de juros Isso. a Caixa Econômica Federal hoje você pode ter até conseguir por ser funcionário público uma taxa de 2.99 por cento né mas aí a correção do IPCA que tá baixo você vai ter um, um rendimento muito menor ainda do que o, o Itaú tá lançando porém se a inflação subir não tem limite vai embora o teu financiamento vai subir igual então eu sempre digo fazendo essa comparação para você que tá comprando imóvel você precisa é, ter ideia de como você vai comprar o seu imóvel você vai pagar ele em 5 anos pode optar por uma dessas duas taxas veja qual que é melhor e vai para cima você tem um imóvel que você vai vender ou você vai receber alguma herança dentro desse tempo você sabe que você vai receber esse dinheiro beleza entra nessa nesse pca entra aí nessa taxa selic não guimarães eu não tenho o meu pensamento é pagar em 30 anos então analise se realmente eu não entraria no IPCA da Caixa, entraria pelo menos aí no, no, nesse nova modalidade do Itaú. Eu li, iria analisar a questão dos juros, que é bem menor agora, tá? Mas ficaria de olho realmente no, na taxa de juros dos outros bancos, porque mesmo tendo aí um limitador de 10,16%, pode ser que eu consiga migrar futuramente, daqui a alguns anos, o meu crédito bancário. Não faça financiamento e entre no financiamento e espere 30 anos para pagar analise sempre o mercado fique de olho nas taxas de juros Bom, eu fiz uma eu fiz uma comparação aqui das taxas eu vou apresentar aqui na minha tela para vocês eu vou me colocar aqui do ladinho aqui para gente poder conversar e falar também tá essa simulação aqui é a primeira parcela se você vai comprar hoje um imóvel de 350 mil, tá? Vou deixar aqui, ó, 350 mil reais, você vai financiar 80%, eu coloquei 80% aqui no Itaú, no Santander, no Bradesco também, dando então 70 mil de entrada, que são os 20%, você vai financiar com uma taxa de juros do Itaú padrão 7,3%, você vai financiar, o teu financiamento vai chegar à primeira parcela em R$ 2.426. Se você optar hoje por essa, por essa nova modalidade, a tua parcela hoje cai para R$ reais praticamente, R$ 2.005,40. Santander está 6.99, vai dar 2.358, o Bradesco está com 7.1 tradicional, tem aí outras informações, por exemplo, se você for um cliente exclusivo, ela cai para 6.99, e se for para o Bradesco Prime, 6.95, ou seja... O mais barato hoje, 6.95 no Bradesco Prime, está 2.349 contra 2000 reais tá? Então, ela, ela comparando com o próprio Itaú aqui, 2.40,0 essa modalidade de crédito chega a ser 17%, 17% mais barato o teu financiamento hoje pra, do imóvel de 350 mil tá? É só para você ter uma ideia do quão é, está é, aberto o leque de opções pelos bancos para que você possa escolher é, o seu financiamento, tá? Mas é óbvio que para você aproveitar essas oportunidades, eu sempre bato na mesma tecla. Você precisa estar tá muito bem pontuado no seu score, você precisa ter o um nome limpo, você precisa ter toda a documentação é, de nome, se você casou, Passou para o nome do marido, regularize teu nome Se você for fazer pela caixa Porque a caixa exige que vocês tenha o nome é, Igual estar no, no do casamento Os outros bancos privados não tem essa burocracia Mas você precisa ter o um nome limpo Você precisa ter um, um score alto E o Itaú, gente, deixa eu contar um segredo Para vocês que eu já revelei isso em, algum, em alguns vídeos atrás Ele comprou muitas Muitas empresas de créditos Pequenas que emprestavam dinheiro Para muitas pessoas E com isso, ele tem uma base de de dados de muitas pessoas no Brasil inteiro referente a crédito é por isso que as pessoas às vezes ficam completamente chateadas quando entram aqui no canal e eu falo: Ó, oh, se você tem um nome sujo dez anos atrás, você não vai lá no banco, tanto crédito não consegue, mas você vê que teu nome tá limpo e as pessoas falam assim: Ah, mas aí isso é contra a lei, não sei o que, gente. As pessoas dão crédito, o banco dá crédito para quem ela quer. Tá? Então ela tem um banco de dados sim, onde ela analisa. O que você precisa ter é estar muito bem financeiramente para você pedir um crédito e conseguir comprar o seu imóvel. No vídeo da semana que vem, eu vou falar um pouquinho sobre renda. Tá? Se você quiser aprender um pouco mais sobre melhorar a sua renda, como você pode aumentar a sua renda, para que você possa comprar melhor o seu imóvel, então assiste o vídeo na semana que vem que eu vou falar sobre isso. O vídeo de hoje é para falar somente sobre a questão da taxa nova aí do Itaú, se é uma boa ou não para você. Tá? Mas aí vamos lá para terminar o vídeo falando um pouquinho como que você contrata este financiamento do Itaú. Está exatamente igual como era o, o antigo, tá? Você financia em até 30 anos, se você tem 70 anos, você vai conseguir financiar somente 10, porque o limitador, lembrem, é 80 anos. Se você tem 70, 60 anos, você vai conseguir financiar em 20 anos, então as prestações vão ficar mais altas. Então assim, consequentemente. Tá bom? Então você consegue financiar em até 30 anos. Você, o Banco Itaú tem uma particularidade também, que ele financia um pouco mais que os outros bancos. Ele financia 82% do valor do imóvel, em comparado aos outros que é 80% né então o Itaú consegue 82% ou seja você consegue dar apenas 18% aí de entrada mas eu sempre aconselho você dar muito mais do que isso não limita aí para que o banco te veja com outros olhos e te conceda taxas ainda melhores tá bom bom você também pode utilizar o teu FGTS tanto para compra do imóvel a na entrada do imóvel quanto para você abater o teu financiamento, e aí sobre essa nova modalidade existe uma particularidade, que o Itaú só financia na, ta, na tabela SAC, ela não financia na tabela Price, então somente na tabela SAC, e um detalhe importante que eu quero falar sobre este financiamento, mas antes disso eu vou pedir para você me ajudar aqui na comunidade a que esse vídeo possa alcançar o maior número de pessoas clicando em gostei do vídeo, se você já está gostando do vídeo até aqui. né E também clicar aqui embaixo, se inscrever no canal, acionar o sininho, para sempre que eu postar vídeos assim como esse, você possa ficar é, sabendo e possa assistir o vídeo e ter informações para escolher melhor o teu imóvel e para comprar aí o seu imóvel. Bom, o tá? um detalhe importante que eu quero falar não só sobre este financiamento, mas sobre todos os outros financiamentos, porque nós falamos muito aqui sobre taxa, taxa do Bradesco, taxa do Santander, taxa do Itaú, é o seguinte, não se atente apenas a essas taxas, e sim ao CET, custo efetivo total. Eu já fui vender imóvel para algumas pessoas que me disseram assim, ah, eu tenho uma taxa no meu banco lá de X%, e eu tinha conseguido, através de alguns parceiros, uma taxa menor, uma taxa maior, um pouquinho maior, mas é coisa absurda de pequeno. Mas claro, por ser menor, taxa é taxa, porque durante um tempo o valor fica alto. Porém, o custo efetivo total da minha taxa, que estava mais alta do banco que eu tinha conseguido para ele, o custo efetivo total era menor, e da taxa que ele tinha, que era menor, comparado a taxa de juros, o custo efetivo total dele era maior. Então, o financiamento era muito mais vantajoso ele estar tá fazendo com o meu parceiro, com o parceiro da, da construtora, do que do próprio banco dele. Porque o banco só oferece a taxa de juros. Ó, oh, você tem aqui 6,99. Só que o que compõe o custo efetivo total? Tarifas, é, algumas taxas que são cobradas, né? Existem algum, alguns valores a mais acabam fazendo que o custo efetivo total fique maior. Então sempre atenção ao custo efetivo total. Não esquece não, na semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre renda e se você precisa melhorar a sua renda para comprar o seu imóvel, assiste o vídeo lá que eu tenho certeza que vai ser muito importante para você. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.